É uma retrospectiva que tem imagens que eu iniciei na década de 60, que são os primeiros trabalhos que eu fazia, que eram associados ao que acontecia no dia a dia. Esses trabalhos foram feitos em função quase que de uma arte ligada à vida. São bem representativos da década de 60. Eu participava desse, do movimento estudantil, dessas passeatas todas, saía com uma câmera fotográfica, documentava e depois vinha para o ateliê e fazia um trabalho quase que de reconstrução das imagens, tudo em preto e branco, para dar uma dramaticidade e uma situação mais radical de posição, ou é branco ou é preto, são então, duas coisas opostas que são colocadas no, no trabalho. uma linguagem ligada aos meios de comunicação de massa, pegando história em quadrinhos, pegando essas imagens de propaganda da cidade e trabalhando com a mesma tinta. Eu fiz esse trabalho recentemente para mostrar como evoluiu esse processo de impressão. Está assinado 69 1969, 2018, e é uma reimpressão de uma gravura que eu fiz na época, mas com uma técnica totalmente nova, possibilitando uma série de tintas que surgiram e o que, que ele significa para a produção de uma gravura. É uma exposição que coloca mais ou menos a importância que a gravura tem na arte brasileira. A gente tem grandes gravadores, mas tem uma divulgação muito pequena da gravura feita no Brasil. Então, essa exposição, ela resume algumas técnicas de gravura que permite colocar a gravura numa situação assim mais conhecida.